Galera, mais um vídeo no Steak Então vocês já sabem que a doideira tá prestes a acontecer Tô com 500 reais que eu adicionei aqui na minha banca E a gente vai jogar os famosos slots É o que eu mais acho divertido Hoje em dia o mais popular tá sendo o Gate of Olympus Que foi o último que eu joguei Mas eu quero testar o City Bonanza novamente Então vamos carregar ele aqui no Steak E vamos ver o seguinte Os slots que eu mais joguei, provavelmente, o City Bonanza até agora Vamos ver se ele tá pagando ou não tá pagando Eu vou fazer assim, mano eu Só tenho 500 reais porque eu quis fazer algo mais rápido aqui Pra ir direto ao ponto O que a gente conseguir primeiro vai ser Ou bater mil reais ou falir a banca, mano Eu vou um pouquinho mais arriscado a primeira vez E depois eu vou manter compras de 100 reais Pra gente ter pelo menos sempre umas 5 jogadas Como é que funciona o rolê aqui? Galera, esse game é bem simples, tá? A gente coloca ali uma aposta e a gente torce Pra dar combinações de frutas E junto com essas frutas aí, bombas, né? Porque daí as bombas multiplicam o valor dos combos Então, ó, cada combo dá ali um valor, né? Tipo, banana ali deu 50 centavos A melancia deu um real E aí vem uma bobinha, faz vezes 6, mano E é isso que vale a pena Quando cai muita bomba, aí dá certo Mas também pode não dar muito bom As 10 rodadas, tipo, não pagarem Aquilo que a gente colocou, né, então por isso que é Realmente sorte o azar, velho É agora que eu vou descobrir se eu vou ter lucro ou não, prejuízo Prejuízo total na primeira, nossa Como eu já me dei muito mal, eu vou mandar outra De 200 aqui, velho, e se der tudo errado A próxima vai ter que ser de 100 Detalhe só aqui no site que tá na descrição se você tiver mais de 18 anos mano Porque isso aqui é arriscado, rapaz E olha a bomba que caiu, 25x Agora vai ser 4 vezes 25 100 reais De uma vez, é disso que eu tô falando, meu amigo Se acontecer isso mais umas 3 vezes, eu tô Feliz, vamos lá. Três bombas na tela. Quatro bombas na tela. Caraca. Oh, é muita bomba de uma vez isso. Na moral, vou fazer o quê? Vezes 40, caraca, de segunda. A primeira foi azar, mas a segunda já foi sorte. Porque já tô no lucro. Tá pagando 350. Será que vai dar mais sequência? Nossa, essa sequência do Rosinha só perde para do coração. A sequência do coração é a que mais paga. Olha isso, vezes 20, velho. Vem um monte de bomba ali no finalzinho. Ó. Oh. Oh. Mais duas rodadas Vamos ver, pode não cair nada Ou pode cair alguma coisa nessa última Mas vai ficar por isso mesmo 500... Pila, mano. Agora eu vou dar uma desacelerada de leves, eu acho. Uma vez com 100 conto só, mano. E, ó, foi até bom que eu baixei um pouco, porque não tá dando sequência, velho. Só agora que combinou algumas frutas aí. Só que não caiu com muita bomba, né? Na verdade, caiu uma bomba só. Que bosta. Pra ver se eu consigo fazer algo melhor aqui, eu vou colocar o dobro na próxima, porque, cara, eu meio que abaixei bem na hora do azar. Então, vou ver se eu acerto na hora da sorte. Até agora, nada nesse game aqui, mano. Putz, parece que é azar mesmo, velho. Porque, olha isso, só deu uma sequenciazinha de nada. Duas bombinhas ali e mais nada Olha isso Três pirulitos Opa, esse é um sinal legal Quando cai três pirulitos São cinco rodadas extras De graça E ainda veio uma bomba De oito vezes ali Pra dar uma força Geralmente essas cinco rodadas extras Mano, que vão começar Exatamente agora Elas dão muita sorte E parece que é o que tá acontecendo Duas bombinhas na tela Será que caiu uma terceira? Caiu uma terceira E ficou por isso mesmo Mas deu bom essa daqui, ó Vezes vinte, legal Agora a gente tem que ver Se vai cair bastante bomba, mano Mas caíram só duas Tá bom, tá bom, tá bom E aqui caiu uma bomba de 50 x meu amigo Outra de 15 Nossa Caiu mais duas boas depois Quanto que vai dar isso? Nossa você tá doido, velho. Você tá doido. Aconteceu, mano. Aconteceu. E eu acertei o momento. E, galera, com isso, transformamos aqui a minha banca do stake, mano, que tava 500 reais, pra mil, mano. Eu não quero perder essa maré de sorte. Então, eu vou fazer uma última compra de 100 reais. Porque, tipo assim, se eu tiver um prejuízo aqui, ainda dá pra manter essa banca com um milão. E aí, eu saco os mil, garanto o pro meu profit de 500 reais. E tá tudo tranquilo. Ou então, pode acontecer alguma coisa. Vai que com 100 reais aqui, vira 200, vira. 300, dois pirulitos, nossa velho, não deu sequência, não deu sequência nenhuma até agora, na real, agora deu um pouco de sequência mas não pagou nada, ah lá, bastante sequência, duas vezes até tela... lá. deu bastante sequência, mas não caiu bomba, velho que isso, meu amigo, bom, vou respeitar a hora de parar a banca ficou 968 reais então melhor parar aqui, antes que daqui a pouco esteja 800, e galera, o Steak é o site mais safe, vai estar o link na descrição aí, os slots que eu mais estou curtindo ultimamente, são o Gate of Olympus e o Suite Bonanza, esses dois aí são realmente os mais populares, e pra você depositar e retirar dinheiro aqui no Steak que você seleciona uma criptomoeda, geralmente eu uso o Bitcoin ou então o SD Tether E aí você pode depositar instantaneamente aqui. Mas se você quiser depositar de uma forma que não seja criptomoeda, aí você clica aqui em BRL, tá? Em reais. Que daí você consegue depositar com reais. Tamo junto então. Valeu, Steak, por patrocinar esse vídeo. A gente se vê na próxima, galera. Abraço, falou!